Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assista esse conteúdo aqui até o final, porque nessa aula de hoje eu vou te apresentar aqui e ensinar um pouquinho, né, sobre essa ferramenta que é um editor de vídeo, tá? Com inteligência artificial, você vai poder trabalhar com ele, fazer premoldar, moldar gente tá, e habilitar ele para vários tipos de modelo de negócio que você vai estar tá fazendo, tá? Vai ser qualquer negócio que você vai estar tá, é, atuando tá você vai adaptar para o teu estilo de modelo de negócio tá bom a minha ideia aqui é só de poder te ajudar com a ferramenta de poder te apresentar beleza então um editora de vídeo chamada tempo estúdio tá não sei se é exatamente esse nome mas eu descobri essa ferramenta cara eu quero poder te é, ajudar ok com esse conhecimento aqui com essa ferramenta gratuita vou deixar o link para você aqui, inclusive aqui abaixo para te ajudar também beleza não te preocupando, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui sobre essa ferramenta beleza se você já gostou da ideia Desça aqui embaixo, já se inscreve no meu canal Deixa o seu like, o seu comentário Beleza? não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado Pelo YouTube, tá? Quando eu postar um vídeo para você aqui O nosso YouTube aqui poder te notificar Beleza? E é o seguinte, tá? É, cara, de verdade Entendeu? Entende? De verdade Ative o sininho mesmo, eu vou até repetir isso Tá bom? Porque eu não quero pessoas Aqui, gente, de verdade, não quero pessoas Aqui desqualificar as pessoas que realmente Que não quer ajudar Tá bom? Aí tem uma pilha de de vídeos aí pelo youtube tem tá mas o canal aqui ele é simples tá e é humilde também e um canal verdadeiro tá que é onde eu mostro pra vocês ferramentas eu ensino para vocês tráfego pago aqui ensino marketing digital tá é gestão de tráfego pra quem quer que aprender também tá facebook ads ok muita coisa vai vir na minha jornada toda então eu quero pessoas aqui de fato comprometida para poder aprender e crescer junto comigo tá bom e Poxa, de verdade, deixa aqui seu comentário aqui, se você realmente aí tem alguma sugestões, então seja uma crítica positiva ou uma crítica negativa, comenta aqui, porque a gente vai crescer todo mundo junto aqui no meu canal, beleza? Então, bora para o nosso conteúdo aqui, que é a parte do que eu gosto de poder entregar para você. Bora! Então, aqui é o seguinte, que vem é um simples processo, tá? Você vai vir no Google, você vai colocar aqui, Tempo Studio, tá? Em seguida, você vai ter acesso aqui a essa ferramentinha, ok? E aqui nessa ferramenta, você vai entrar com login e senha, aqui, tá? Você Vai fazer o teu login gratuitamente, ok? Você não paga nada para fazer o teu login, é simples mesmo, tá? Você vai entrar com tanto com o teu é, Gmail, tá? Do Google ou com acesso do Facebook, então você consegue também entrar na, entrar na ferramenta, tá? Entrando nessa ferramenta, você vai cair aqui, ó, nessa telinha, tá? Bem simples. Já vem com esse exemplo aqui, tá? Já vem ok então você pode descartar isso aqui você pode até excluir caso que você queira tá que é só para te dar um como exemplo mesmo você pode deletar isso aqui ó, também tá e você pode começar um novo projeto tá com a ferramenta ele aparece com esse símbolozinho aqui beleza então aqui é o tempstudio tá então aqui você vai clicar aqui ó clica certo e agora vai aparecer para você aqui essa janelinha tá e aqui tem os idiomas que você pode estar colocando tá tem um inglês, tem um espanhol, que okay, tá. é, que é uma, a ferramenta não é brasileira, ok. Mas aqui não vai te pedir de você criar seu projeto, tá? Não vai te pedir, pode estar tranquilo, beleza? Aí aqui tem aqui, ó. Tem, você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais, certo? Clique aqui. Você vai escolher um vídeo, certo? É nesse vídeo você vai pegar o um vídeo. Aqui vamos escolher aqui um vídeo, né, do teu computador que você tem salvo na tua máquina, tá? Bem simples mesmo. Vou pegar aqui, ó. É, deixa eu ver um vídeo aqui. Vou pegar aqui esse vídeo, meu aqui, ó. Como exemplo, tá? Então, aqui, okay, como você já pode perceber, já, ok? Ele já pegou todo o áudio do vídeo, né? Transformou em texto, tá? Eu vou dar aqui para você, como exemplo, aqui, ó. Tá? Precisando de clientes, mas ainda utiliza panfletos, tá Tudo que tá sendo aqui. Som, é, no vídeo. Tá vendo? Tudo que tá sendo aqui falado aqui no vídeo. Eu não mais. Chega de desperdiçar seu dinheiro aqui. Ok. Tudo que tá sendo falado aqui no vídeo. Certo, ele tá pegando que tá ele tá escrevendo, ok. Então, ele fez isso aqui de forma automática, então com a inteligência que ele tem, nossa, que muito legal, né? E você pode editar também, ok. Se você tiver alguma parte que você queira é, excluir, você pode editar, mudar também, que automaticamente ele já vai também mudar aqui no vídeo, ok. Então é bem interessante, bem intuitivo. Tá, temos aqui umas opções que você pode injetar aqui, imagens, pode acreditar aqui, que aqui, o, o texto aqui também, aqui o texto tá, imagem aqui você pode duplicar também caso você queira você pode colocar também é, um vídeo também ó tá adicionar um vídeo uma música você consegue colocar aqui também e essas opções tá e temos aqui a parte aqui ó tá de de, de templates aqui ó você pode clicar aqui tem um template também que você pode estar escolhendo também o formato tá e tem aqui os modelinhos né então você consegue aqui colocar tipo o formato de, de feed né de feed de stories tá você pode ver aqui ok aqui ó, na parte de template. Ok, você pode, né? Tá redimensionando o tamanho especificamente de acordo aí para ter é, a, a tua postagem que tu queria fazer, tu, sabe? Então você consegue aqui alinhar fazer esse fine, tá? Bem especificamente, beleza? Aqui você pode também substituir também algum a, algum, algum algum título que você quer colocar, tá? beleza? Aqui ó, esse botãozinho aqui, certo? Aqui é bem, bem simples, a ferramenta é bem intuitiva e simples de poder mexer tá você pode ver aqui também que tem um botãozinho aqui embaixo depois até é, adicionar uma mídia caso queira também né aqui ó aqui embaixo ok bem e a ferramenta tá bom gente é isso nesse foi nosso vídeo de hoje vai abrir ela vai mostrar para você também aqui tá você pode atuar adaptar da forma que tu queira aí para ter um negócio para ter um projeto tá uma ferramenta bem intuitiva bem legal bem interessante que eu achei legal aqui né fazer para você aqui no meu canal beleza para te ajudar te, te deixar mais aí também com a consciência aí, tá? Com uma nova ferramenta que você pode estar tá agregando aí e atrelando para ter o um projeto do um seu negócio online hoje, beleza? Então, Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.